Glórias a ti, ó Pai, aleluia. Aleluia. Que lindo, né irmãos? Como é precioso estar na presença do Senhor. Meu Deus! Que renovação, irmãos! Tão gostoso, né? Fala a verdade. É muito bom demais. Aleluia! Muito bom! Obrigado pastora, obrigado Pastora pela oportunidade Aleluia, eu estou muito feliz, mas sinceramente Faz tempo que eu estava sentindo essa presença Do jeito que estou sentindo agora Como é gostoso isto, é muito bom demais Aleluia Aleluia é, Vamos ler Daniel 4, irmãos. Daniel 4, versículo 34 Aleluia foi me dado a oportunidade para pregar, então vamos segurar aqui. Mas está muito bom aqui, irmãos. Aleluia. Daniel 4, versículo 34. A seguir. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados sem nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão e lhe disser: que faças, aleluias, oh, glória, aleluias. Aleluia. Está muito boa a presença aqui, irmãos. Aleluia. <risos> Aleluia. Aleluia. Aleluia. É, quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo testificou no meu coração dessa palavra. Eu acho muito lindo... Porque quando nós lemos, irmãos, sobre Daniel, é, tem coisas que nós não entendemos. Né? E eu gostei muito, cada palavra, até o último momento do louvor, tudo muito bem entrelaçado pelo Espírito Santo. Cada detalhe nessa manhã. É, porque muitas vezes há uma crença que nós temos, que pelo fato de sermos crentes, né? e estamos fazendo tudo certinho, né? Está orando, está jejuando, está dando seu dízimo, suas ofertas, e às vezes alguém, né? Pensa que então tudo vai ser assim, né? Bonitinho, perfeito, linear. Mas quando a gente vê Daniel e merece nossa admiração, os mos sabem. Jovem ainda, dos 17 anos, era um homem temente a Deus. Tinha um hábito né, de jejuar, de, de, de orar. É um homem que conhece a palavra, você vê que ele, na sua oração ele cita as promessas de Deus. Né? Ele está buscando entendimento acerca daquilo que Deus revelou a Jeremias. Mas quando a gente começa a ver um homem comprometido com Deus como Daniel De repente a casa cai De repente ele que estava no palácio Na presença de Deus Tudo certo, ele com Deus Ele se vê indo preso, cativo para a Babilônia e às vezes o pensamento poderia ser né? Por que o Senhor permite eu estar sendo levado cativo para a Babilônia? Eu dudismo, eu jejuo, eu oro, eu medito na tua palavra Por que? Eu estou servindo, não está escrito que o Senhor acalma ao redor dos que o temem? Não está escrito que o Senhor livra? Por quê? Mas lembre-se sempre, irmãos, de se lembrar de que antes, muito antes do que teu próprio conforto, Deus, Deus quer alcançar vidas. Muito mais. Muito mais. Porque Daniel ele vai ficar em cativeiro, Agora, o bonito, irmãos, é que Deus não quer tirar de você o conforto. Eu disse que ele não, isso não é a prioridade de Deus, mas também Deus não quer que você não tenha o conforto. Daniel saiu do conforto do palácio, foi parar no cativeiro. Mas lá no cativeiro, lá no cativeiro, Deus exaltou Daniel E colocou No palácio <risos> Aleluia Você percebe? Eu achei muito lindo quando a irmã Disse eu entendi o processo Isso é fantástico, irmãos Isso é excelente Porque Daniel Quando está lá no cativeiro E ele tem um propósito firme de agradar a Deus apesar das circunstâncias e eu quero dizer isso claramente para você não são não são as circunstâncias externas que determinam o teu sucesso não são os fatores externos o local o ambiente que determina o teu sucesso não é Não são as pessoas de fora São o Deus que você serve Aleluia Ele é o fator número um Determinante Estar no plano Você se submeter ao seu plano Viver a missão de vida Que Ele te deu Isso irmãos É a essência Ninguém vive se não viver a missão que Deus lhe deu, a pessoa que não está vivendo a missão que Deus lhe deu está vegetando. Porque um vegetal, ele nasce, cresce e morre, mas não deixa um legado, aleluia, não deixa uma história. Você não é um vegetal. Deus te criou desde o ventre da tua mãe, com uma missão, com uma ração de existência, para que o nome do Senhor seja glorificado pela tua vida. Aleluia! Daniel, lá no cativeiro, Deus lhe coloca no trono, Deus lhe dá de volta o conforto. Ele abriu mão do conforto. Mas ele sabe que Deus está no controle. Às vezes eu preciso abrir mão de muita coisa. Porque, irmãos, vejam, minhas mãos fechadas. Se Deus quer me dar algo, como é que eu vou pegar? Mão fechada não pega, irmãos. Se você quer o melhor de Deus para a tua vida, abra mão, abra a mão daquilo que você julga que é bom, porque o bom é inimigo do melhor, atreva-se, atreva-se a abrir mão, atreva-se a crer. Que Deus tenha o melhor para você. Aleluias. Além. Meu Deus. Meu Deus. aleluia. Além daquilo que pedimos e pensamos. Muito além. Meu Deus. Estou apaixonado por Deus, irmãos. Porque Ele é fantástico. Olha o que Deus faz com Daniel. Você percebe a magnitude quando Daniel está lá no trono e agora Deus usa Daniel lá para evangelizar um reino. Você percebe? Daniel poderia evangelizar Israel. Jerusalém, seu povo Mas isso é limitado Deus tem muito mais Deus coloca no império No trono A terceira pessoa do trono Para evangelizar o império Para evangelizar o mundo Deus quer evangelizar o mundo Aleluias Deus quer alcançar pessoas e você é escolhido. Você é escolhida. Atreva-se. Nabucodonosor diz, no fim dos dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a, a vir o entendimento e eu bendice o Altíssimo. Aleluias. Como é lindo isso, irmãos. O ímpio, pagão, Babilônia, terra de idolatria, evangelizado por Daniel. E agora ele levanta os olhos e bendice o Deus Altíssimo, Isso é bom demais. Missões, irmãos. É a razão de nos existirmos. Você não está aqui só para ter o melhor de Deus. Deus tem o melhor de Deus para você, eu tenho certeza disso. Deus tem sim. Deus tem cada um, irmãos, tá? cada um. Vamos ser bem conscientes, né, irmãos? Racionais. Tá? Você sabe para que Deus te chamou. Eu gosto daquela frase de Augusto Cury que diz, no palco da vida, no palco da vida, não faz diferença o papel, mas se como você atua no palco da vida. Não é o papel do, do ator principal que brilha. O que brilha é como o ator age, como, como ele veste seu papel, como ele vive seu momento. Não importa a posição que você está, não importa a cultura que você tenha, não importa as posses materiais que você tem ou não tem, o que importa é você viver o papel, a missão que Deus te deu. E tenho certeza que isso vai fazer a diferença. Deus te abençoe. Muito obrigado, muito obrigado, Pastor.